E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você Eu acredito que já é o nono episódio da nossa série de Forza Horizon 1 E já vamos ver aqui no mapa o que, que tem pra gente fazer Ah tá, tem uns carros de celeiro aqui que eu peguei na última, no último episódio Vamos tem dar uma olhada Divinhe. Aquele DB5 Vantage parece que acabou de sair da fábrica Pronto para ser retirado na minha oficina Parece novo, hein? Esse maravilhoso Speedster com certeza traz o gênio de buguete. Nem mesmo pense em deixá-lo perto de carros que não tenham a sua mesma classe. Esse aqui é o primeiro, né? O bugatão. Esse que o pessoal fala que é um dos carros mais rápidos que tem aqui no jogo, né? Mais apelão. Eu não curto muito o design dele, mas é um carro legal sim. Oh, minha nossa! Você está olhando para um clássico. Plymouth 1971. É um carro a ser respeitado. Nem pense em fazer nada arriscado com ele. Cara, eu sinceramente nem sabia que no Horizon 1 tinha esse Forza Vista aqui a gente dar uma olhada. E é bacana, né, cara? O Essa questão da resolução, né? A gente tem o mesmo gráfico, melhorou a, a luz do jogo, né? O brilho, né? Diminuiu aquele contraste que deixa o jogo muito escuro. E a gente tem... Essa resolução que deixa bem limpinho a imagem do carro, né? Muito bom. Hum, ele não é lindo? É quase como se pudesse voar. Agora, cuide bem dessa parte da história da BMW. Eu não quero ver nenhum arranhão. Esse aqui também eu gosto muito, principalmente da cor desse carro. Tem o um modelo de corrida desse carro aqui. Eu já tive um brinquedo desse carro aqui. Se você já teve o um brinquedo dessa BM aqui de corrida, uma prata, deixa aí nos comentários para eu saber. Você não tem que ser um super espião britânico para apreciar esse clássico. Aston Martin com certeza fez história. Então não envolva essa belezinha e nenhuma atividade secreta, entendeu? Esse aqui, ele lá no Motor Motorsport, tem uma tonagem desse carro aqui que ele é muito apelão na classe A. Eu gosto muito desse carro, achei ele muito bonito. Ele foi um dos carros que apareceu no Horizon 5 aí para dar exemplo do Ray Tracing, né? Sim, esse pequeno Roadster tem atraído olhares por mais de 50 anos. Um dos mais refinados modelos de Jaguar. Então vamos mantê-lo conservado por mais algumas décadas. Se eu não me engano esse aqui é o carro mais rápido Eu acho que é do Horizon 3 né, deixa aí nos comentários aí Eu acho que é do Horizon 3, eu acho que esse Jaguar aqui é o carro mais rápido que tem lá No Forza Horizon 5 é um carro apelão, muito muito bom, ainda não fiz esse carro E eu achei ele bonitinho essa frente dele aqui, é engraçada né Parece um, um algum personagem né, nem parece que é um carro de verdade Ele não é uma beleza? Eu queria tanto ter um desses, mas quem não gostaria de ter um pedaço da história da Mercedes? Trate-o com todo respeito. Esse carro aqui é louco, né, cara? Mano, olha esse gráfico, cara. A resolução sem serrilhado, né? Que que é isso, cara? Oh, os caras podiam realmente dar um jeito de trazer esse jogo novamente para a loja. Porque, velho, olha isso, cara. Que coisa linda, né, mano? Esse contraste que tem no fundo, que parece que é um... alguma coisa cartunesca, né? Muito bonito. Esse carro aqui é bonito para caramba, né? E parece que ele está no nardo, né? Essa cor aqui parece um nardo, muito bonito. Deixe aí nos comentários o modelo de carro que você acha mais bonito do celeiro faltam três para a gente pegar mas hoje eu não vou focar nas corridas de rua né? Eu vou esperar liberar mais corridas de rua hoje a gente vai fazer que as corridas que a gente consegue aqui né pelo menos é eu vou gravar pelo menos esse vídeo aqui umas meia hora tal para não ficar muito grande dessa vez tá eu acho que esse evento aqui deve ser um carro de... ah tá um classe a de 1960 a 69 eu acho que esse evento aqui que a gente consegue participar com os carros que a gente tem Então beleza, vamos lá no nosso evento Tá aqui pertinho, né? Não precisa nem cortar direto para lá Lembrando, se você tá gostando desse tipo de conteúdo Não esqueça de deixar aquele like para gerar aquela relevância para a gente trazer o próximo episódio O mais rápido possível Eu acho que esse evento aqui, será que ele é repetido? Acho que tinha um evento aqui perto, né? Vamos lá Chegar na pulseira púrpura em seu primeiro ano, isso sim é pilotar bem. Você me lembra a Darius Flint quando ele apareceu no Horizon, mas espero que você seja diferente. Uau, você vai mesmo tentar competir nesse nível? Isso é tão engraçado. Beleza, vamos lá. Ué, eu tinha esquecido que tinha duas personagens do sexo feminino. Eu achava que era só a Ramona. Nossa, o carrinho ali bateu, chega o escapamento longe. Vamos lá, vamos lá. O Fusquinha ele tá com 9 de, de manobra, só que ele ainda tá... Tá é difícil segurar ele. Vamos lá, vamos ver se ele consegue ganhar a corridinha nossa aqui. A primeira corrida do dia. Esse Fusca aqui é claro que eu não vou exagerar nesse carro, né? É óbvio que ele é um carro que no máximo ele tem que ser um classe A, né? Eu não posso meter uma classe S nesse carro aqui, que aí já passa dos limites. Apesar que ele tá com 9 de manobra, mas eu acho que na classe S ele não ia ter potência para competir com os outros carros, não. Eu acho que eu já corri nessa pista aqui, hein? Vamos lá, vamos ver se ele consegue pegar esse Ford GT aí na reta. Eu acho difícil, né? Vamos ver na manobra, porque esse carro aqui tem muita manobra Tem manobra, tem freio de corrida. O Fusquinha tá muito bom. Recomendo colocar na classe A estourando, tá? Você está ficando bom em correr nesse nível. Vamos ver aqui. Tem outro evento aqui. Esse aqui já é circuito. Deve ser britânico. Classe S. Será que eu tenho um carro britânico classe S? Não me lembro. Vou ver. Você chegou ao seu destino. Tô te avisando, essa é uma corrida para adultos, porque eu não quero ver lágrimas quando te der uma lavada. Beleza, vamos lá. Olha o jeito que ficou o aerofólio do Forza nesse carro, bem melhor do que o atual, na minha opinião. Caraca, gente, não fecha a porta, não. Não fechem a porta. Ih, esse carro aqui tá saindo muito. Olha. O velho tem um ódio, cara. Todo Forza tem esse negócio do, dos drive atrás entrar na frente, mano. Ai, sem contar que aqui eles são bem mais agressivos, né? Com licença. Vamos lá, vamos lá. Passar o máximo aqui possível até chegar lá no primeiro, né? Nossa, vai estar tá saindo de traseira, meu Deus. A posição terceiro, tá bom. Mas eu quero ficar em primeiro, né? Vou bater. Se eu frear ali não, cara. Opa, eu já tô em segundo. Bora, bora, bora. Tava, né? Não entra na frente, por favor. Não faça isso não faça isso, a gente tem que chegar em primeiro, vou bater, ah, que maravilha, o carro tá saindo muito, cara, eu deveria ter pego um carro para corrida de circuito, né, da próxima vez que é uma corrida de circuito, eu vou pensar bem antes de pegar um carro full velocidade, apesar que esse carro aqui tá com a aerofólio do Fuser, né, pelo amor de Deus, cadê a aderência? Eu acho que ele tem 9 de manobra. E aquele carro ali não tem aerofólio de força, cara. Ele tá segurando muito. <risos> boa. boa. Boa, boa, boa, Fechar a porta. Faz igual a eles. Vambora. Deixa aí nos comentários o que você acha do aerofólio do Horizon 1. Esse aerofólio aqui ele tem uma certa curvatura, né? Ele é diferente de outros modelos. Então aqui no Horizon 1 aqui.. Ai caramba! Eu nem vou olhar, viu? Eu acho que eu perdi meu. Eu acho que eu perdi meu para-choque. Caramba, tem impressão o carro dos caras tem muito mais potência e manobra que o meu. Deixa aí, o que você achou do aerofólio do Forza, hein? Vendo que aqui é... Alguns carros tem um certo diferencial aqui nos aerofólios E eu vou perder essa corrida Ai, ah, agora sim Nossa Meu Deus Tá horroroso Tem outra volta? Eu não acredito, cara Eu simplesmente soltei o um acelerador Paguei um mico aqui agora, viu? Mano, que calor é esse que tá fazendo em Goiânia, pelo amor de Deus Será que é meu série S? Cara, essa foi boa, hein? Quase que eu entrego uma das corridas mais difíceis desse episódio aqui Tomara que essa aqui seja a corrida mais difícil, porque ela não tá fácil O carro tá saindo muito, eu deveria ter feito aquele Lotus, né? Colocado o Lotus que eu tenho, eu tenho um Elise de corrida aqui, semipista. Deveria ter colocado uma manobra nele, né é, colocado ele na S e colocado aqui na corrida. Mas pelo menos a gente tá ganhando aqui. Não foi fácil essa corrida, destruiu o carro, mas o importante é vencer, né? Uau, essa corrida aqui foi complicada. Tem um evento aqui, tem que ser de Bentley. Eu já adiantei o Bentley. Então a gente vai direto para lá. Vamos cortar direto para lá para o vídeo não ficar muito grande, né? Você chegou ao seu destino. Aquela última pulseira está mais perto do que nunca. Até mesmo o Darius está de olho em você. Então vá para a pista e deixe ele nervoso. Eu tô muito empolgada em correr contra você. Dá pra imaginar a publicidade que vou receber por detonar o favorito do público? É. Beleza, vamos lá! Nosso Bentley tá pronto aqui com o aerofólio do Fusa, velho. Eu acho que não precisava, porque essa corrida aqui é um sprint. Eu fiquei traumatizado com a última corrida, né? Eu quase destruí meu carro pra ganhar. Olha, eu escuto o som do, do motor desse carro aqui Eu não tinha reparado ainda, né? Diferente, né? O som do, do motor desse carro O pessoal aqui Eu vou falar pra você, viu? Pessoal aqui é... é... Só na agressividade. Eu também vou ser assim. Dá licença. Nossa, curtou o giro. O primeiroão tá lá longe. E esse cara vai me fechar. Eu ajudo ele a fazer a curva, né? Eu tô com pressa e parece que ele não está. Vamos, vamos. Vamos. O cara freou aqui, ó. Ah, não entra na frente, cara. Ah, tô lembrado dessa pista que eu tenho que frear bem aqui, ó. Oh, beleza. Uish, o cara foi embora. Ali tem que adiantar a frenagem antes mesmo de, de aparecer a linha, né? Nossa, mano, cadê a estabilidade do meu carro? Só o maluco ali que tem, é? Não é o mesmo carro? Vai, Bentley! Caraca, morreu! Ah, tá. Nossa, parece que tá carregando chumbo nesse carro. Continua me surpreender positivamente, quero dizer. Eu não me lembro de estar tão perto de uma pulseira da pulseira dourada. Esse evento aqui deve ser japonês. Então vamos lá, Eu vou adiantar o carro. Eita, quase que o bato no ceru. Vamos cortar direto para lá. chegou ao seu destino. Eles já me pagam 50 mil dólares só para desabotoar esse traje de corrida. Quando eu vencer essa corrida, será um milhão de dólares apenas por um sorriso. Rapaz, quem é essa mulher aí, doido? 50 mil só pra desabotoar? Ô, louco! Que isso, rapaz? Essa aí é rasgada mesmo. Eita, porrada. Bora, Civicoso. Bora, Civic. Olha, ele é bom, hein? Ele é bom, hein? Tá puxando. Eu acho que ele tá com o motor do NSX GT. Ué, essa mulher aí, ela é braba, hein? Acho que ela vai perder um milhão hoje. Cara, tem como botar o ROND NSX GT, né, cara? Nesse evento aqui. Podia ter pego ele, né? Mas vamos ver. Eu acho que esse carro aqui consegue. capota o carro maluco você tá doido vamos falta quantas voltas é cinco voltas ixi são cinco voltas maluco dá tempo vamos vamos quase que eu capoto o Civic doido meu deus Cara, eu, sou, eu sou terrível com tração dianteira, mano. Nossa, esse aqui ele distraciona muito, que ele tá com muita potência. Pouca aderência, né? Que ele tá sem um aerofólio, sem para-choque. Eu quis deixar bem originalzinho. Ó! Distracionando! Ó. O bicho tá, tá brabo, o bicho tá maluco! Olha o cara me fechando aqui, rapaz. Na malandragem, na malandragem. Vamos lá, essa mulher aí não vai ganhar um milhão hoje, não. Acho que ela nem vai ganhar 50 mil. Acho que ela não vai ficar animada pra lá não. Ai, ai. O jogo, ele não é muito politicamente correto, não, né? Esse pessoal aqui é meio... Bem... Meu Deus. É uma... Ah, achei que era uma x 8 Pô, eu fiz um x 8 Poderia ter pego ele, né? Segura o bicho, segura o bicho. Não, o carro tá bom de manobra, hein? O negócio é só a saída dele mesmo, que ele fica muito agressivo. Mas ele tá bom de manobra. E ele tá acelerando muito também, ó. Entra bem nas curvas. Viqueira é top, né, velho? Eu acho legal esse carro, mas eu ainda prefiro um Golf. Não sei nem qual, qual dos dois é melhor, né? Se a gente for discutir, o pessoal vai começar um brigar com o outro, né? Mas eu, eu, gosto, mais, eu gosto mais de carro hatch. Esse aqui é mais um cupê, né? Velho, é o jeito que essa mulher fez aquela curva ali, rapaz. Que falta de respeito com o favorito do campeonato. Que isso! Outro resultado fantástico. Você está se aperfeiçoando. Cara, eu tô quase liberando a pulseira dourada, só que a gente tem muita corrida roxa pra fazer, né? E eu quero fazer todas, né? Eu vi que o pessoal gostou. Que evento é esse? Que deve ser um carro sedã. Vamos dar uma espiada pra gente ver que carro sedã que é pra aquele evento lá. Você está Quase lá. Uma pulseira a ouro está bem próxima. Uau! Você vai mesmo tentar competir nesse nível? Isso é tão engraçado. Ah, vamos lá. Ué! Até cortei o giro aqui. O pessoal ali parou o carro. Não sei o que, que aconteceu. Cara, eu podia ter comprado aquele Audi lá, né? É o, se eu não me engano, RS3. Ah, mas é Corrida na Terra, maluco. Eu não sabia. Então a gente pegou um excelente carro para esse evento aqui. Não sabia que era Corrida na Terra. E pelo que eu vi, a gente já tá indo pra pulseira dourada muito rápido, hein? Eu não lembro da gente estar tão próximo assim. Da pulseira dourada. Mas eu quero terminar as corridas as púrpuras, né? Pra depois a gente ir pra dourada. A gente terminar as púrpuras. Depois a gente é, deve liberar as corridas de rua, né? O carinha lá. Aí a gente vai pra dourada. Aí a gente faz uma série. Vamos ver se a gente faz uma série só com a dourada. Nem que ela dura é, uma hora. Nossa, era essa BM. É BM? Não, é um Lexus. Achei que era aquela BM... Eu é... achei que era uma M1, cara. Acho que nem é. Aqui não tem a M1, né? Acho que aqui tem a 1M. Caraca, segura. 75%, beleza. Uau, uau, uau, que fino. Com licença, mano, que gráfico lindo. Eu aumentei a, o desempenho do, do meu gravador, né? para não dar problema de travamento nas corridas. Bom, você realmente conseguiu fazer milagre. chance de você me vencer. Eu faço isso por profissão. Vamos novamente. Só eu e você. Cara, já tem uma corrida aqui. E a menina... Será que eu pulei? Ela não falou pra mim buscar a pulseira. Cara, vamos fazer esse evento de exibição aqui e ver de qual que é disso aqui. Tá bem aqui perto, né? Vamos fazer algumas coisinhas que eu acho que dá tempo. À direita. Após 100 metros, você chegar... Seu destino. Você chegou ao seu destino. Beleza, vamos lá. Será que esse carro é tração nas quatro? Esse carrinho aqui, eu sei que ele é, ele é de, de... É um tipo um semi-pista, né? Que tem a versão dele de rally mesmo, né? Dizem que é um dos carros mais raros que tem. Tem esse carro, tem Renault também, né? Nossa! Tem Renault. Acho que tem... Eu acho que deve ter outro modelo de Peugeot. Não sei. Só sei que esse carro aqui é um dos modelos mais raros que tem. Porque, se eu não me engano... Só fizeram esse carro aqui para vender e edição muito limitada para ele ser licenciado para participar de corrida de rally. É que não o Ford GT atual, né? Precisa ter uma certa produção do carro para ele ser liberado na nos eventos de das 24 horas. Eu acho que é assim, é mais ou menos assim. É uma explicação bem rasa você precisa ter o carro sendo produzido para pessoas normais para ele ser liberado a versão de corrida então esse carro aqui pode ser que foi feito algumas alguns modelos foram vendidos para liberar a versão dele de rally para participar a marcha desse carro aqui ao máximo. está quase no final já. Eu como pegar um vácuo aqui? Vamos ver, vamos ver. Ele freou, ele freou. Sem vergonha. Ô ladrão! Ih, tô ferrado. Será que tem vácuo, velho? Vai, vai Tem oh, Olha, olha A sujeira Vai, vai, vai, vai, vai. Eu tô na frente <risos> Caraca, essa foi louca Agora, enquanto a gente não é, pegar aquela pulseira, Ana não vai parar de encher o saco. A gente tem um evento aqui que tem que ser carro 4x4. E a gente tem, né? Vamos lá nesse evento. Tá bem ali mesmo? Bora fazer o um máximo de pulseira, pulseira púrpura pra gente pegar um próximo episódio aí. Tem que fazer, né? Tem que terminar elas. Deixa nos comentários se você tá gostando desse tipo de conteúdo, eu fazendo tudo, né? No, e gravando. Porque eu vi que eu tava observando alguns criadores de conteúdos de séries do Horizon 1, né? São poucos. Tem um Igão que eu achei. Acho que o Microsoft fez, mas eu não vi. Tem o um Vitor Lugero, que eu conheço aqui no Brasil, né? Tem um LG também G games, aí a gente é, eu tô vendo feedback positivo da galera, eu acho que eu vou continuar da forma que está Após 200 metros você chegará ao seu destino Você chegou ao seu destino Deus. Você é o cara sem nome Que delicadeza de sua parte Juntar-se a nós nessa corrida Mas perdedores me fazem parecer Até melhor Beleza, vamos lá, corridinha de circuito Esse carro aqui é muito bom Acho que eu deveria ter Pegado um GTR, né? Tem o Audi TT também, que eu tô curtindo a Audi, cara. O pessoal tá até me chamando de FRF Audi, por causa do Audi RS7, que eu achei muito bonito. O RS5 tá andando bem. Eu tô gostando desse dessa nova pegada da Audi aí. Na gringo o pessoal tá elogiando muito a qualidade e desempenho dos carros. Tem a linha Hot os hot é hiper hot ou é hypers hot é uma coisa assim é eu eu estou tentando pronunciar da forma que um gringo falou né que são tipo hiper carro só que são os hot hats né é os modelos da áudio pessoal tá elogiando muito tem a mercedes também né a 45 se eu não me engano um hatzinho lá a mg que o pessoal fala que é excelente também eu curto muito carro hatch, eu acho muito legal. Carro coupé também é muito da hora, mas eu prefiro carro hatch. Acho muito legal. Deixem nos comentários o modelo que vocês mais gostam. Eu tô gostando também da. Ainda bem que eu peguei esse carro Corrida na Terra. Ai caramba! Vou perder. Eu tô gostando também de carro sedã. Acho que eu nunca gostei tanto de, de carro sedan depois do lançamento do, do novo... Como é que é o nome daquele carro? Da Volks, né? que É muito bonito. Eu gosto muito do Audi R, RS7 e tem um novo Volkswagen que eu sempre... Eu, eu gosto tanto de carro sedan que eu até esqueço o nome do carro, né? O, o Audi acho que é RS6 também é muito bonito. Esse modelo aqui também eu acho ele muito legal. Só que eu acho que ele, ele deveria ser um pouco mais largo né? Não sei se é assim que eu posso dizer Vou tentar lembrar depois o nome do Volkswagen Opa, opa, opa, cuidado Nossa Ainda bem que eu não batei o cara Ah, o nome é o Jetta, cara É o Jetta, nossa, o novo Jetta Eu achei muito bonito Vermelho Tem um nardo também, né Nossa, cara, achei o vermelhão Muito bonito, vermelho com teto solar Uma roda Bonitona, nossa Muito bonito aquele carro Corridinha de circuito, gostei dessa pista aqui Peguei o carro certo De novo eu ia pegar um, um Nissan GTR mas eu acho que carro melhor do que esse que para fazer isso aqui não tem, né? Tem um Audi RS, o um Audi TT, né? Um Audi TT que é muito bom também. Eu só andava de Audi TT no modo online, classe A era GG. Esse carro aqui também eu gostava muito dele. Até hoje eu gosto, é um carro muito bonito, tem um design muito atual. O carro limitou a velocidade, eu até joguei mais marcha, mas não tinha ainda bem que a gente já tava na frente eu acho que um Audi TT ia ter mais sinal, né? Depois eu vou comprar ele tem muita corrida pra gente fazer ainda eu não vou fazer aquele monte de corrida nesse episódio, né? Senão, meu Deus mas eu acho que esse, esse conteúdo aqui vai dar na casa de meia hora 40 minutos por aí vamos lá, tô gostando muito de trazer esse conteúdo ainda bem que a qualidade está tá muito boa né eu tô gostando comparado com o xbox 360 com certeza se o igão comprar um xbox série s série x eu tenho certeza que ele vai trazer a eu vou até avisar para ele vou tentar falar com ele para ele comprar xbox Series s vende esse playstation parado aí compra xbox Series s ou série x né e foca no Horizon, que foi sucesso no canal dele, né? E é sucesso ainda lá. Need for Speed também, ele é muito focado no Need. Continue acumulando pontos. Estou gostando disso. Eu dei até uma filtrada aqui, só pra gente ter um panorama aqui das corridas que faltam pra gente fazer da pulseira púrpura. Até que não tem tantas, né, cara? E vontade de fazer tudo, hein? Mano, vamos ver. Essa corrida aqui é o quê? Deve ser carro alemão. Beleza. A gente tem um milhão ali. Acho que eu vou comprar um carro novo. Você chegou ao seu destino. Que não tem nem sentido dizer quem você é Já que está prestes a sair da competição Beleza Opa Olha a arrancada do bicho Ah moleque Ele tá com um motorzinho V8 Se eu não me engano é V8 do RS4 só que ele não conseguiu passar o primeirão, não. Inacreditável. Lá vai você pro top 10. O som desse carro tá muito massa, cara. Eu sempre curti esse carro aqui no modo online, mano. A manobra dele é muito boa. Pena que no Forza Horizon 4 não tancou. No 5 também não tancou. Eu quase coloquei um aerofólio do Forza nesse carro Mas eu estou vendo que não tem necessidade Ele está de boa para controlar Aqui a gente não tem muito bem os parâmetros Mas dá para a gente levar em consideração né? Um carro desse aqui eu acho que não ia se dar muito bem Por exemplo, numa classe S né? Essa curva aqui é um perigo Eu lembrei dela do evento exibição Nossa, o som desse carro aqui é muito top Motorzão V8, diferente, né, o som Cara, que gripe, cara Que gripe muito, muito bom tem que forçar muito para ele perder a aderência muito bom Ainda bem que não precisou de aerofólio do Fusa resultado excelente continue assim atenção a mais corridas com seu nome nelas em Gladstone Legal, a gente tem corrida de rua aqui já liberado pra gente Mas nós temos aqui três eventos aqui De pulseira púrpura Mais três aqui Ah, falta... E, dá pra gente terminar aqui nesse episódio, hein Ah, eu acho que eu vou fazer essas três ah, São quatro corridas aqui, cara Carros classe S Beleza, vamos fazer esse evento aqui, ó mil dólares só pra desabotoar esse traje de corrida. Quando eu vencer essa corrida, será um milhão de dólares, apenas por um sorriso. Vamos lá, vamos lá. Cara, a Ferrari F50 dessa menina aí é bonita, hein? E esse carro aqui? Eu peguei esse carro aqui, eu tô com medo é de aparecer um evento aqui pra ganhar ele. Olha! Vamos lá, vamos lá, o som desse carro aqui é muito top. Se eu não me engano é uma parceria da McLaren e a, e a Mercedes, né, pra lançar esse carro aqui. Carro raríssimo e eu tô destruindo ele. Eu não conheço a pista. Lá, lá, lá, Muito top esse carro Gostei muito do design dele é Bom que ele acelera bem hein? Eu tô indo na cara e a coragem Que eu não tô lembrado dessa pista aqui Tem muita pista que eu lembro E outras eu não me lembro muito bem Ainda tá bem que o jogo tem uma física bacana É bem perceptível, né? Ah, eu esqueci de avisar Até 11 de outubro Ainda é bem que quem chegou até agora vai saber da novidade. Até dia 11 de outubro, Need for Speed Hit, edição Deluxe. Acho que é assim que fala, né? Ele tá 11... é 11, não, 13 reais, velho. Não é um jogo que tem uma física bacana, né? Mas assim, 13 reais no Need, né? Só para ficar brincando de customizar o carro. Eu acho que vale a pena, né? Se a gente olhar para esse lado de customização que não tem no Forza, né? Forza não tem a, a, as opções de, de modificação que tem lá Aí eu acho que vale a pena hein? Ah, pera aí, né, Ferra? Pera aí, que não cabe nós dois Naquela curva não, hein? Vamos lá, tem uma McLaren aqui na nossa frente Cara, ah, eu acho que eu pensei em pagar 13 reais. eu comprei, velho Comprei e ainda não tem o PC, mas Eu tô montando o PC aí Em breve vou estar tá com o PCzão aí então acho que vale a pena. Comprei ele já garanti edição completa. Esse ano vai lançar um novo Need for Speed, né? Já tem um rumor forte aí que... Acho que é dia 2 de dezembro, por aí vai lançar um novo Need for Speed. Tomara, eu tô torcendo para que ele seja bom. Eu não entendo a galera que tem aquele certo... É, aquela certa torcida... Né, para um, um jogo ser bom para outro não ser bom, tal cara, eu eu queria que todos os jogos de corrida fossem bom. Imagina se a gente teria a opção de jogar um Forza Horizon aí, ah, eu quero jogar agora um Forza um Need for Speed, quero jogar um Grid agora. Eu torço para que todos sejam bons, né? Cada um tem sua é, seu ponto. Positivo e negativo, né? Mas eu acho que o ponto mais negativo que não deveria ter nesses jogos é a questão da física, né? Vamos lá. Acho que o que conta mesmo é a física, a movimentação dos carros. O grid tem uma movimentação bacana, só que a sensação de velocidade é péssima, cara. Na hora que você passa a marcha do carro, o carro dá aquele efeito de vai para frente, vai para trás, assim bem lento, sabe, não é aquele se, se for para dar esse efeito de trocou a marcha e o carro vai bem devagarzinho para frente cara, dá um efeito de solavanco bem forte mesmo, né aí fica uma coisa bem fraquinha como se o jogo fosse fraco de, de FPS e é um jogo que é para nova geração né cara, mas de nova geração não tem nada ali a gente tem um Need for Speed que tem um nível de customização, o som dos carros que é muito top, mas o jogo peca na física né, a física é muito fraquinha e a gente tem um Forza que é top de física, que é para mim é o mais importante, é a física né, a experiência de jogar o game, porém ele não tem aquela quantidade de opções de, de, de, de acerto do carro né, que nem tem o for speed, de customização do carro sem contar que a experiência online do Forza ela não tá do jeito que a gente estava acostumado, né, desde o Forza Horizon 1 mas se a gente levar em consideração a concorrência, né a... o modo online do Forza é muito bom eu acredito que o modo online do grid, pelo menos a customização ganha do Forza ah, foi mal aí, cara, não não tive vou deixar ele passar, porque ali Vai lá, vai eu só fui tá quase passando. É... Então, é essa, é essa questão aí, eu acho que eu tô torcendo para o Need for Speed ser um jogo excelente. Mas eu não tô.. Não tô voltando muito a falar apesar que a Criterion Games, né, que é a responsável agora pelo desenvolvimento. E eu vou falar pra você, eu gostei da física do... Acho que foi o último jogo que a Criterion Game 6 do Need for Speed. Foi aquele Need for Speed Most antes de 2012, né? Que na verdade eles iam fazer, era um... A ideia da, da Criterion, até onde eu sei, era pra fazer um burnout, né? Aí a EA cresceu o olho, viu lá, o jogo tá bonito, tá com um gráfico bacana e tal para aquela, pra época dele, que eu acho que ia lá na, na casa de 2012, né? Aí ela fora lá, não, mete um, um, um, um mosto hunted aí nesse, nesse título aí. Aí a crítica caiu matando, né? O oh, cara, parece que os caras não pensa, né mano? Parece que eles vivem numa bolha ali e não olham o que, que o público quer, né velho? Você vê o pessoal reclamando da física do NID e tal. Parece que os caras estão numa bolha ali que eles não é, escutam a crítica da galera. É lamentável, né? Mas tomara que seja bom, tá? TDU também. Eu tô tomara que seja bom o test drive novo que tá chegando aí. Mas eu, eu tenho um pé atrás com a KT Racing, né? Que é a que é responsável pelo desenvolvimento. A KT Racing ela faz o WRC que tá dando de graça. Já, esse jogo foi, já foi dado de graça pela... Acho que na Steam. Já foi dado de graça pela Twitch. Agora parece que vai dar de graça pra quem é da Xbox. Pra ver se alguém joga, velho. Porque eu ganhei esse jogo de graça seis meses antes do lançamento. Pra fazer um conteúdo. Aí eu simplesmente não gostei. Eu ganhei todo o material, cara. Material de divulgação, tal, tudo. Aí eu vi, mano, esse jogo aqui não vai tancar, velho. Mano, a física dele é... Não gostei. E tomara que que melhore essa física pro Test Drive, né? Eu sabia que tinha visto velocidade em você. Cara, temos uma corrida aqui perto, classe A, vamos fazer ela. Sem nome Que delicadeza de sua parte Juntar-se a nós nessa corrida Mas perdedores me fazem parecer Até melhor Vamos lá, essa pista que eu lembrei Dela, ela a gente Correu de golfe aqui E eu então Resolvi pegar um carro WD, Porque né tem uma parte aqui que é de terra E a gente precisa de um pouco mais de aderência Vamos lá Nossa, o pessoal corre para caramba Opa, a galera bateu ali Engraçado, né? Até a, a, o, os drive aqui, eles batem Eu prefiro os daqui, né? Aqui é boot, né? Lá no, no Horizon é Drivatar Porque eles utilizam uma inteligência artificial entre aspas né porque a última corrida que eu fiz que foi corrida de é, corrida online né que no evento sazonal você chama é, fica seis pessoas pra no seu comboio e você corre contra seis bots que são os drive atrás do Forza. só que para mim Aquilo ali é uma... É que não me nem falou. É desinteligência artificial aquilo ali. Porque, mano, eles se combatendo do nada. freia o carro é, em linha reta. Fica atrapalhando. Uma coisa... Forza Horizon 5, eu vou falar pra você, viu? É um jogo que... que... Ele tem mais é... pontos negativos do que positivos, né? A gente tem que ser justo. Tanto é que esse último evento que saiu agora é, Tá tendo jogadores não só da, da nossa comunidade aí do canal Também da gringa que eu tô vendo a, O pessoal postando no Reddit Que os eventos sazonais não aparecem a, as imagens dos novos carros nos eventos sazonais da galera E eu fiz o último evento sazonal agora que é do Ramiz, Ramizão é, road trip né e Eu tinha um monte de gente reclamando que o evento o evento do Forza tom os desafios não estavam funcionando quando a galera pega o carro e tem aquela questão também quando a, o cara faz as corridas né os campeonatos e não conta também isso nunca aconteceu comigo é esse negócio da pessoa fazer os campeonatos lá e não contar isso não contou isso não apareceu para mim né que eu desconfio que a galera tá cancelando o progresso atual porque quando você faz um campeonato que tem você abre uma corrida aí aparece três corridas nesse nesse evento aí se você tiver os ícones eles confundem eu já confundi é normal o pessoal confundir os ícones aí por exemplo se você clica em um ícone diferente do campeonato atual que você tá fazendo você cancela o campeonato que você estava fazendo e tá começando outro. Aí você vai em outra corrida, cancela o atual e fica lá naquele looping de fazer corridas e nunca conclui. Por isso que eu acho que o pessoal deve estar fazendo, é, deve abrir um campeonato e deve entrar em outro e cancelar o campeonato atual, porque isso nunca aconteceu comigo, né? E nem com a galera que tá lá na live fazendo um evento sazonal comigo. Então eu desconfio que seja isso. Pode ser. Cara, é muito bom quando você pega um carrinho AWD. para esse tipo de corrida que A vantagem que você tem é comparado com tração traseira. sobre você. É isso aí, corredor. Beleza, a Ana sempre tá apontando ali pra central da corrida, mas a gente vai concluir aqui, viu, Ana? Vamos fazer esse evento aqui, deixa eu ver de que que é. Deve ser um Chevy Classe A. Tomara que eu tenha esse carro. Você chegou ao seu destino. Eu acho que não tem nem sentido dizer quem você é, já que está prestes a sair da competição. Vamos! Cara, eu tava pensando aqui, quando eu peguei esses... Olha, camarão. Não comprei ainda o camarão branco. O... Eu tava pensando aqui... Depois que eu peguei esses carros RWD e tal Eu pensei assim, mano, quando chegou o Horizon 2 Quando chegou o Forza Horizon 2 o... Os carros lá você tem a opção de colocar a WD e eu vi que aqui em algumas pistas, cara, você só vai conseguir andar bem de carro AWD, que é os tração nas quatro rodas, pra quem não sabe. São quatro voltas esse carro aqui me segurando, esse, esse camarão aqui. Você tá vendo que a gente tem um certo cuidado quando anda com esses carros RWD e tal, porque se acelerar demais sai mesmo. Mas pelo menos uma coisa é bacana aqui nesse Horizon aqui, sabe o que que é? Que todo mundo está na mesma condição, você tá entendendo? Todo mundo vai ter que se acostumar e tal, aí você acaba pegando a manha, né? Aí no Horizon 2, eu acho que os desenvolvedores viram que... É, é por isso que desde o Horizon 2 a galera coloca a WD nos carros, né? Eles perceberam, lá, lá tem uma quantidade de carros lá que anda bem RWD, mas com o passar do tempo a galera foi indo pro AWD, tanto é que hoje mais de 90% dos carros do Forza Horizon tem que ser AWD, por causa da saída de traseira e distribuição de potência, que é muito forte na traseira desses carros. Eles deveriam rever essa situação aí no próximo Forza, né? Deveriam rever isso aí. Tomara, né? No próximo Forza, eles... É, é, deixar os carros mais originais possíveis. Carro com motor original com uma potência bacana. Vamos ver, né? No próximo Forza, que eu acho que não vai ser chamado de... De Forza Horizon 6. Eu... Eu tô vendo que a tendência é essa. A gente, depois daquele update... Que seria o update número 12, né? Que eu acho que é o 12 que ele foi que ele é chamado de Rams Racing, ele é chamado por esse nome, com certeza é porque o, o, o pessoal viu que utilizar números não é tão interessante. Forza Motorsport também já chegou falando que não vai ser Forza Motorsport 8, né? Então eu vi que, que tem tenho, um, vou até pesquisar e fazer um vídeo sobre. Esse rumor do último Forza Horizon, que eu acho que não faz sentido nenhum, é, eu acredito que vai ser, não vai ser mais Forza Horizon 6. Vai ser Forza Horizon em subtítulo, que nem Forza Horizon Japão, Forza Horizon Madrid, Moscou, Dubai, essas coisas, sabe? Eu acho que vai ser tipo assim, ou até outro nome, né? algum apelido tal. Vamos ver, né? Porque, mano, você acha que os desenvolvedores... Ah, vamos parar de lan... De... Esse jogo aqui é sucesso. Tá rendendo bilhões pros caras. Os caras estão com o jogo mais popular que tem. Um reino da vida, né? Que é um jogo assim que é bastante popular também. Um dos carros-chefe da, da Microsoft, da Xbox. Ah, vamos parar de lançar o Forza? Do nada, demite todo mundo aí. Vamos é, pegar esses funcionários aqui. A, a Playground games que a Microsoft comprou vamos vender para a concorrência né vamos vender para Sony a Playground games a gente não vai lançar Fusa mesmo vocês acham que faz sentido parar de lançar o Forza Horizon e, esse é, é uns rumores assim que mano né não faz sentido cara deixe nos comentários que que você acha Delas é sua. Venha pegá-la comigo na central da corrida. A Ana tá para botar um ovo para me pegar essa pulseira, velho. Ó, tem um classe B aqui aberto. Vamos viajar para cá e a gente vai lá. Você chegou ao seu destino. Estou te avisando. Essa é uma corrida para adultos, porque eu não quero ver lágrimas quando te der uma lavada. Bora lá, vamos ver se eu... eu tava com saudade desse carrinho. Os AWD tem uma arrancada, né, velho? Ó o golfão, o golfão. O meu tá classe A, não deu para pegar, não. Nossa, velho, que pista é essa? olhando aí admirando o carro dos outros e não presta atenção olha esse Honda oh, os carrinhos JDM eles têm um design né atemporal velho esse carrinho é massa parece que meu carro só tem manobra nobre a rondinha me empurrando gostei do barulho desse carro aqui parece que tem um sonzinho de turbo Rapaz, quando eu joguei Horizon 1, eu falei, mano, que pistas da hora, hein? Sem ponto de, de corte de caminho tal. Hoje a gente tá acostumado, né? Com as coisas atuais tal. É bacana. E até melhor em muitos aspectos, principalmente na questão que alguns jogadores gostam de empurrar pra parede, né? Você acaba perdendo velocidade. Mas a, a gente era adaptado a isso aqui, né? E a gente corria bem, principalmente quem pegava um bom carro e ia embora, enquanto o pessoal ficava se matando, independente do jogo, o pessoal fica se matando, né? E, cara, é, quando eu fui pro Horizon 2, aquele mundo aberto lá tal, eu fiquei meio, sabe? Eu não, não curti tanto, não. Mas só depois mesmo que eu me acostumei por causa dos forças atuais. Deixa essa sensação desaparecer. Atenção, há mais corridas com seu nome nelas em Gladstone. Olha só, o bichinho já tá liberando as corridas de rua aí. Eu quero que libere tudo, meu filho. Agora beleza, né? A gente tem três corridas aqui em cima e a gente faz a corrida do chefão finalmente pra gente pegar um Salem S7. Um carro aí que a galera curte muito, né? Eu não sou tão fã. Você chegou ao seu destino.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 ela é muito bonita, cara. Eu gosto desse carro, mano. Engraçado, ela é duas portas, né? Ela ela não é considerada um... Ela não pode ser considerada um SUV, né? Eu acho que tá pra... SUV é mais aquela Ferrari nova que foi lançada por o sangue. Que é a primeira, se eu não me engano... Eu acho que é a primeira Ferrari quatro portas, né? Que a o pessoal da Ferrari lá, os representantes falam que não é um SUV. Não se trata de um SUV. É uma categoria própria dela. Interessante, né? É um carro que é 2 mais 2, né? Quatro lugares. não tem tanto espaço comparado com, por exemplo, um... Uma Macan, né, da vida É, mas sei lá, eu, pra mim parece muito um SUV Mas eu, com certeza, eu teria um carro daquele ali facilmente, né Se é que ele tem uma cara de SUV, mas eu acho que eu teria É um carro com a... a Ferrari é muito orgulhosa, né Orgulhosa e erra muito nas corridas Dá licença, Audi, não atrapalha não, meu filho essa mulher aí, ela é braba mesmo, viu? Que eu só vejo ela em primeiro lugar. Acho que é, é de família de pilotos. nosso carro tá pulando muito naquela curva ali. Perigoso, hein? Mais uma volta. Ah, e a... Deixa aí nos comentários o que, que você achou aí do... Do novo Ford Mustang. Eu achei o carro legal, velho. Assim, não, não é meu meu estilo né aquele carro ali é para um público né ele é bem nichado é o um Muscle, né mas eu vi que vai ter várias versões dele para corrida né vai ter o um modelo semipista também achei muito legal isso aí e ele vai é, a Ford já confirmou que vai fazer o um modelo GT3 para entrar na Insa né e pra quem não sabe, a Insa, ela é parceira do Forza Motorsport. Então, é... E a gente sabe que a Ford, ela, tipo assim, a Ford e o Forza, meu Deus. É uma parceria muito louca. Então pode ser que esse carro venha pra nós, com certeza, né? O público ama você. OK, duas as duas últimas corridas e a gente vai procurar o chefão. Vou fazer é aquela ali, eu vou viajar para cá logo. Você chegou ao seu destino. Pagam 50 mil dólares só para desabotuar esse traje de corrida. Quando eu vencer essa corrida será um milhão de dólares, apenas por um sorriso. Cara, não deu conta dessa mulher e esse negócio dela de desabotoar Essa jaqueta dela aí, ah, pelo amor de Deus. Vambora, vamos vencer logo isso aqui. Tem essa aqui mais uma, né? você gostei da pista, eu gosto de pista de alta. Opa. Vamos lá, vamos lá. Ainda bem que nem as pistas grandes das corridas de rua, né? Corrida de rua foi maçante, cara, aquele monte de corrida lá. Meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente inventa de ideia dessas corridas de rua aí, tá? Eu vi que a galera gosta mais é desse modo aqui Ai, caramba Não sei se eu faço um especial de live de corrida de rua só para farmar a grana Aí as corridas principais ficam com a gente Ou eu mantenho do jeito que está, né? Eu faço as corridas de rua aqui mesmo Vamos ver, vamos ver eu Vou pensar bem sobre isso aí É impressionante como o carro fica solto em alta velocidade. É muito massa, cara. Acho que é isso que passava uma sensação bacana. Olha esse horizonte que bonito, cara. Isso passa uma sensação de, de velocidade, de que você tá no controle do carro, sabe? Olha, se acelerar demais, arrebenta o carro na parede. Eu tô vendo a galera no, nas redes sociais pedindo para trazer um novo, ou é, o, trazer de volta esse jogo a loja. Sei não, hein? Vamos ver o que, que acontece. Será que estou testemunhando o nascimento de um piloto de verdade? Beleza, agora a gente vai fazer essa corridinha aqui depois a última, que é a corrida Seguro. com o chefão. Seguro. Chegou ao seu destino. Uau, você vai mesmo tentar competir nesse nível? Isso é tão engraçado. E esse aqui? Ah, esse carrinho é massa, velho. Mano, ó, parece um desenho, né? Parece que você tá assistindo um desenho quando você vê essas cores assim, né? É da hora demais, véio. vai curtindo aí. esse aqui eu fiz uma configuração, coloquei um pneu de alta performance, que é tração traseira, né, e eu coloquei o resto de aerodinâmica, né, dá pra ver o aerofólio do Furze, ele tá com para-choque também, e deu ainda pra colocar um V8, um V8 Charger, um, um turbo também, Coloquei um turbo para começar lá embaixo a aceleração dele. Engraçado, esse, esse, essa lanterna traseira dele eu achei mais bonito do que vendo no, nos forças atuais. Achei diferentão. E o barulho dele também tá animal, né? E esse céu azul, cara? Que coisa linda, hein? Gostei muito da pegada desse carro aqui, velho. Dá até pra gente é, anotar os parâmetros desse carro aqui pra tentar fazer outro desse nível, né? É mais ou menos assim que a gente descobre os carros que são bons, né? A gente anota os números dele, só que seria mais interessante ainda se a gente corrisse no modo online, né? Aí a gente anotava os parâmetros dele, quanto de potência ele tem, a, o peso, a manobra dele... Aí você faria outros carros da classe A com esses mesmos números, que com certeza você teria uma experiência bem próxima do carro que você gostou. Mas me convenço de que pode chegar lá. Finalmente a gente vai poder correr aqui para pegar esse Salen Que eu não aguento mais essa mulher chata, e depois a gente vai pegar a pulseira. Tá numa tonalidade diferente agora, né? É por, deve ser por causa do horário do mapa, né? Mas tá bonito, hein? Nossa, ainda bem que ela fez o favor para mim de tirar aquele carro da frente. Obrigado. Ai, ai. Eu não sei se eu chamei essa corrida aqui de S3 ou R3. Eu acho que eu errei, hein? Nossa, ela. Incrível, você é o piloto mais popular do festival. Essa mulher tá bêbada E eu quase rebento o carro Bora Esse aqui não tô lembrado não Ai, ai, sem palavras, hein A tonalidade das cores está mudando Nossa, velho Até eu tô rebentando o carro dos outros Vamos lá eu poderia ter pego o Porsche, né? O Huffzinho lá, ele tava... Nossa, que fino. O Ruff é bem mais leve do que esse carro aqui. Nossa. Calma aí, minha filha. Passa por cima. Bora. Nossa, velho. Que pista louca. Que trânsito é esse, cara? Tem um retão aqui, vamos lá. Ah, tem um atalho aqui, ó. Ah, ela pegou também. Nossa, ela bateu. Vambora. embora. não acredito que eu fiz isso não achei que dava velho e é vem ela é, vem ela acho que vai dar tempo aqui estão as chaves faça um favor vamos manter isso entre nós certo o uh, barulho desse carro Mano, estralado, hein? Bonitão, hein? Até que ele é bonito mesmo. Vamos buscar essa pulseira, que eu não aguento mais essa mulher... Tem 3, 6, 9, deve ter umas 15 corridas aqui para a gente fazer no próximo episódio, tá? A gente vai fazer todas elas e a gente vai até o chefão no próximo episódio. Se o vídeo ficou muito grande, eu peço desculpas, tá? Mas eu vi que muita gente gosta também. Então, se você gostou, deixa o like, manda um salve nos comentários para gerar engajamento e até o nosso próximo episódio da nossa série do Forza Horizon 1.